No dia 9 de junho, a Academia Brasileira de Ciências realiza o décimo webinário da série O Mundo a Partir do Coronavírus. Nesse décimo episódio, o tema será Salvando Vidas. Antes que o décimo episódio chegue, assista os melhores momentos do quinto episódio da série, onde falamos de ciência e inovação, e seus papéis durante e depois da pandemia. Que as doenças em geral, né, e as epidemias em especiais são sempre matéria da política, né? Não há nenhuma coisa que não seja, né? Depois, de alguma doença não está fora do espectro e das preocupações políticas no mundo, principalmente no mundo contemporâneo. Né? E claro, uma epidemia de tal magnitude, né? Ela entra forte no campo político, né? Na política real, na política da, da disputa do poder, né? então você vê hoje a, a, o controle e quem coordena muito dos, das atividades da, das epidemias são presidentes da república, primeiros ministros, né? é, porque eles sabem né, que uma, uma coisa dessa magnitude né, toca profundamente no jogo né, complexo de disputas de poder dentro de, seus, de suas respectivas nações. né.